Salve família gamer, hoje a gente, a gente vai jogar mais. tentar, quer dizer, eu vou tentar eu vou tentar fazer alguma coisa aqui, armadura, fazer novas funções é assim que funciona, né? eu vou numa caverna vou procurar aqui uma caverna pra gente tá indo só desgada, essas coisas que totalmente tá é necessário, eu vou caçar um eu tenho que ter ferramentas novas pra pegar pedras, esqueci eu tenho que ter novas tipos de ferramentas. Por que menos ferramentas já estão morrendo? Não, não é? Olha esse pesado, esse mais curto, tá? E aí, vidro aeropolante? Sai daqui, mano. Sai. Morre, morre. Sai. Ninguém... Ninguém interessa em você. Você é inútil. Não, não. Nossa, né, meu meus trem aqui já pra... eu peguei aquela minerada eu já tenho já fiz tocha porque no próximo episódio eu quase morri que eu preciso de comida tô ah, ah, muito escasso tá muito escasso os trem aqui gente precisa caçar vamos lá Gente, hoje eu vou caçar um pouco. Preciso de frangos também. Ai caramba, maldito creepers! Eu não vou sair tão perto assim. Deixa eu mal ver. Vou pegar ovelha ó. comida. Eu procurar alguma coisa pra fazer aqui, mas galinha ótima. a ah, caverna, não tem não. Cadê a caverna? Achei. Foi tapeado. ferro? Mano, fui tapeado de novo. E aí? Acaba o horário. Eu, que de ferro e eu não tenho. Tá bom, tá? Também tá muito escasso aqui. Família Game, aproveita já se inscrever no canal. Esse vídeo vai ter mais edições, óbvio, porque ontem tava sem tempo. Então, vamos lá. Eu tenho que voltar para casa, porque eu já consumi comida, tava muito escasso, comida tava muito pouco. Vó. Pessoa prevenente. Oh, ui. Tem que correr lá pra casa. E peixe de Pra minha casa. Pensa que ele deu ruim. Tem que comer uma carne e poder vir. Corre, mano corre fazer minha casinha, mano corre, meu Deus do céu, gente, esse dia vai ser o último dia da minha vida cadê minha casa, mano? preciso de comida, tá muito escasso se você é só um pouco pra frente Pra cá, sai do nada, fica de noite, eu fico com fome, ó. Eu... Cadê minha casa? Minha casinha volta pra mim, meu Deus. Ai, meu Deus do céu! Ai, ai, ai, meu Deus. Ai, Enderman, eu vou morrer. Eu vou morrer Jesus, meu Deus, meu Senhor Me ajuda, por favor É aqui que eu vou morrer Eu sou muito novo pra morrer Meu Deus, meu Senhor Me ajuda, por favor É aqui no Minecraft tá impossível eu vou morrer, meu Deus, meu Senhor, me ajuda, por favor. É aqui, tá de noite e tô sem comida, e eu acho que eu consegui achar minha casinha. Meu Deus, meu Senhor, me ajuda, por favor. Fui pro lado errado eu acabei me perdendo. Eu não posso dormir aqui. Meu Deus. Meu Senhor. Me ajuda. Por favor. É na escola. Quando a gente covar disso. Um zumbi me mata. Meu Deus. Meu Senhor. Me ajuda, por favor. Gente, cadê minha casa? Preciso subir algum treco aqui. Tá bem que eu tenho 10 terras. Eu vou chamar minha casinha. Deu. Gente, eu tô usando Meu Deus, que estou usando cativo? Ah, tá ali. Para colocar Keep Inventory. para não perder meus itens, Porque é chato. Gente, eu não vou usar criativo para pegar itens. Meu Deus. Meu Senhor. Perdi minha comida. Jesus Cristo do céu. Eles querem me matar. Ai, porra. Dog do do do do do do do mata eu vou comentar a tá? tá. porra do caramba Meu deus meu deus, meu senhor. Alguém okay, me ajuda, por favor. Cadeira tá sumido. Jesus, pelo amor de Deus, pode me ajudar, por favor, mano, eu tô com... Eu tô com um cagaço. <risos> Quer dizer, cagaço não, eu tô me ferrando. Eu já vou fazer minhas primeiras ferros, mas com uma de ferro, pra quê? Pra nada, tá brincando. Eu vou plantar a trigo que eu tô precisando de pão. Eu consegui uma cama e vou dormir nela. Meu Deus do céu! Mano. Mano! Do céu! Jesus Cristo! Jesus Cristo! Como que eu vou sair? Você que tem dois bichos capetados na minha porta! Meu Deus! Mano, não, não, não, não, não, não, não, não, não eu morri. Acho que já sei mais ou menos alto com as loucas. Meu Deus, invadiram minha casa, falta de edu educação não tem. Corre! Volta aqui suas p******as! <risos> tá puxa! Casa ai da então não, gente, tá se tornando chato demais. Eu vou entrar na minha casa e não me esconder lá. Espera, até de dia, meu Deus, meu Senhor, me ajuda. Dá, por favor. É, é no online, tô tentando fugir, mas esses monstros não me deixam em paz. Então vou ter que apelar. Jesus, me traga um sinal que esses monstros vão sair da agora. Por favor. <tos> não, não, não, não, não, Calma, tem ideia? aí não, não, não. Certo, certo. Como, Sai, sai, zumbizinho. Sai, zumbizinho. Esse é principal problema. principal problema. Não! explodiu minha casa! Jesus Cristo! Eu trabalho duro. Só conseguir uma casinha que durou. seis. Três... quase três pecs. Os caras vão lá se Jesus Cristo! Eu... Não estou aguentando mais. Agora o Machado quebrou. Jesus. Jesus. Meu Deus, mano do céu! Deus me deixa em paz. Deus. Oh Deus, eu não aguento mais, quero dormir, ah, o Senhor Jesus, o sangue tem poder, ah não, eu, eu, eu vou matar tudo, não, não, não, não, minha casa não, minha casa não Terreno já é ruim demais por causa desses Ah não! Sai! Sai! Não, mano! Mano! Agora, mano! Vou pegar pesado! Vocês vão queimar nos enfim! Bicho não de. de Deus Jesus me ajuda eu não aguento mais mas pudim uma plantação clipe filho de uma Jesus eu não aguento mais pelo amor de Deus satan tão... tá me irritando te odeio satan tão... eu não Aguento mais, vou dar soco na cara de todo mundo. Eu que... desconstruí é tudo, mano. Que saco vai ficar assim. Ah, que dia ganhei, já ganhei duas. Pelo amor de Deus, eu não aguento mais, Jesus. Gente, eu fiquei muito bravo. Mano, até cheguei a falar o nome do que eu não podia. Eu vou censurar. Nesse vídeo, vai. vai ter edição? Então, gente, deixa eu lá. Se inscreve no canal e me curta os palavrões, aqui assim, tá. Não deixa paz. Então fui!